You seem to turn Amor tá tão inconsistente Seja ciente, olhe a frente O que será que aconteceu com a gente? Por que você está tão diferente? Talvez algo que não me represente Acho que você tá terminado comigo Hoje foi o meu melhor